Bom Beu! Olá, aqui é o Beu e sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu vou fazer a parte 2 aqui com Panda de Situações Engraçadas da Televisão Fala comigo aí Panda! Ah, e aí, meu? Tudo bem? Então, é, espero que vocês se divirtam aí com o vídeo e se deixar um like eu vou ficar muito feliz. E é isso, galera. aproveitem aí. Até a próxima. <risos> Ó, situações engraçadas da TV brasileira. Esse daqui é um de outro canal, né? Um... Aí, eu tente não rir. É, aqueles desafios impossíveis. Impossível de não rir, impossível. né? Impossível. É impossível? <risos> Vambora, então. Na passarela improvisada... Nossa, o tamanho do bagulho, o cara tá passando no ombro, velho. Nossa, imagina <risos> ele se <só> desobede <risos> olhar pro lado. Pode <risos> ver <Já risos> que tá passando do meu lado. <risos> já leva três. <risos> Olha o cara de moto. O <risos> cara já. De... É, é Nossa, a mulher ali atrás. Dois anos já. Que? O <risos> Olha aqui, porra. Que isso, mano? A que tava aqui, ficou presa no o foi que isso? Viu? É... O cara, tipo, caralho, porra, não. presta atenção. E essa rua, filho, mano, vocês que a mulher vida fazendo. Vida. A mulher entalou ali, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha isso. É, dois... Ai! <risos> Opa, fechou! Que... Dois anos É, dois anos. O pior é que, tipo. É, dois anos. Dois anos já, ah, né? tipo, foda-se, presta atenção. Seu... Olha, olha, olha pra mim, rapaz. A treta é muito boa. a cara da mulher. o que me é isso? Você é Você é <risos> Bate em é um mim, bate bate bate, bate, bate, bate, bate. Olha a galera ali no fundo, só vendo. Bate, você é, é o ancião. Bate nesse Você É forte, não sei saber o que fazer. Velho. Você é um ancião, você agora oh, vai fazer um palpado. Bate, bate, bate. Arreia? Arreia, arreia. <risos> <risos> <risos> não, me especializando, tentando aprender outras línguas. Então fala pra mim papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Mas isso é Luciano. É papi baquígrafo. Papi Baquígrafo. Ó. Oh. Oh, oh, oh. não falar então, meu. Papi Baquígrafo. Baquígrafo. Que bom. Os que os um Nossa, aí vai... Ah, Luciano, eu sou professora de língua portuguesa. não sou fanodióloga. Um Nossa, tenho... receba. Nossa. Nossa <risos> senhora. Foi, foi a melhor resposta, mano. É Melhor que tipo... Eu já ia falar assim, ó. Tipo, vai tomar no cu. Eu te, <risos> vai eu te conheço. Ó, oh, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, vai se fuder. A Karine está procurando o seu Luiz, que desapareceu há dois anos e meio. É conhecido como seu Lulu. Karine, seu Lulu. outras informações sobre o seu Lula. pai. Lula. Alguém Agora, viu o Lulu? Agora, ultimamente, mais ele desapareceu aonde? Que... A Karine, ela que... tá muito nervosa. Karine, vamos é parar a Foi é na cara com essa tampaca. até meu trabalho. A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, não mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 8 dias. 28 anos. Beleza? dias. 28 dias. 28 anos. A árvore com mais de 30 anos foi cortada 28. na manhã do outro. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Não, beleza então. Ué, você sabe o que é o teu bairro? Beleza? A <risos> árvore com mais de 30 anos foi cortada Man. na manhã do... Eu acho que eu entendi. Ele tá tipo tentando sensação... Sensação... Sens... Vai. Papi, papi. Ele tava tentando, tipo, deixar mais triste a história, né? E o velho, não, vai mentir não, filha da uhum. puta. Mas tipo, 28 pra 30, porra, é, é 30. velho pra caramba. Pra uma árvore, pô, é muito não, tempo bro, já. É 30. É, mu é, é... é muito triste, tipo, ter arrancado a árvore. Verdade. O presidente do bairro, por que o senhor cortou a árvore? por causa dos danos que ela tem trazido à área da, da comunidade. Que dano? <risos> o cara descosto. O cara da entrevista. <risos> não, beleza, então aqui. Ah, não. Ah, não. Para, para, para. Do jeito que a pessoa quiser o seu segredo. O segredo que eu vou falar pra você é que eu comprei é... um terreno pra você lá no céu. No céu? Eu que no é? Meu ah, mano. Mano, eu não acredito nesses bagulho. Ah, mano. Né? No céu? Na moral, próximo vídeo. Eu vou fazer vídeo vendo essas merda aí do... Mano. <risos> Só pra ficar com raiva, velho. qualidades qualidade, isso daí. Ai. Que isso, mano? Eita. Nossa, passou o um rodo na outra. Meu Deus. Nossa, <risos> que eu... Derrubou o cenário. Chega de mimimi. Ah, não. Chega de mimimi. Esse... <risos> Você. Macoeiro. Marcou... <risos> <risos> que. Que? O que é isso? O que aconteceu? É não cola mais. Ele ficou Chega. puto. Que não, <risos> que não gostou, é isso que ele ia é falar, ah. né? A de rodas foi presa internacional de Miami, acusada de A voz dela é um engraçada ou eu tô ficando... louco? tabletes de para parece... os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto <risos> com dela, Hans <risos> Parece que ela tá querendo rir, não parece? Aham. Uhum. que, sabia que as estavam escondidas nas malas, mas pensou... pensou era <risos> de eles encontraram umas coisas ilegais, que não eram Viagra e não ter de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram pra mim. Porra, mano, mas imagina. Eles... Pô, quanto que tinha? Cinco mil eu tabletes? Cinco, 500 mil? Morra. O velho olha aqui e fala, Vai, vou meter pra caralho nessa porra. Viajar pra trepar igual um quê? Porra! Bem, galera, esse foi mais um vídeo Da gente vendo gafes na TV brasileira Espero que vocês tenham gostado Obrigado novamente o Panda por alegrar aqui E assistir junto comigo Nada, meu, prazer, mano E se rolar aquela curtidinha E se vocês gostarem desse vídeo, eu trago a parte 3, a parte 3. <risos> Até o próximo vídeo Falou, valeu!